Eu sou Melissa Lorange e estou usando pouca maquiagem porque no fim do mundo não existirão cosméticos. Ninguém acredita nisso. Bem-vindo a mais um Melissa Indica, onde eu indico coisas que eu gosto e eu não tô nem aí se são do seu gosto ou não. Porque depois fica a pessoa dizendo, ai, que a Melissa me indicou a música da Sheila Anel, ela é muito ruim, mas eu não disse que ela é boa em nenhum momento. Eu disse pra você assistir. Você for lá porque você quis, você é uma pessoa adulta, você é responsável pelos seus atos. E aproveitando esse momento histórico, maravilhoso, social, político, médico, de saúde pública, nós vamos falar de apocalipses e distopias e narrativas que tenham a ver com apocalipses e distopias em suas mais variadas formas, tamanhos e coisas que eu tenho assistido, porque no caso tem várias outras que eu não vi. E aí são algumas dicas pra você, que como eu, tá curtindo muito esse negócio, você tá no meio de uma pandemia, torcendo pra que finalmente, finalmente, a humanidade acabe e você não precise mais acordar às 5 horas da manhã pra dar aula em uma cidade vizinha à sua. É tudo que eu estou contando. Então, sem mais delongas, vamos à nossa pequena lista aqui nesse caderno laranja. Ó, que bonito, minha letra péssima, tá? Que eu anotei tudo, dessa vez eu anotei as coisas para não ficar esquecendo nada, tá? Porque agora eu sou uma nova mulher, uma nova youtuber. Vamos começar falando sobre apocalipse de doença, né? Que todo mundo tá morrendo, aquela coisa toda. Não sei porquê, alguma coisa me diz aqui no ouvido a respeito desse tema. Talvez o Jornal Nacional. E aí tá todo mundo assistindo a Netflix Contágio. E eu queria lembrar que o melhor filme, e agora eu estou dizendo que é o melhor mesmo, sobre doença é Epidemia, de 1995. René Russo e Dustin Hoffman sendo perfeitos numa doença que se espalha pelo ar e que vem num avião para os Estados Unidos. E é muito legal, gente, eu gosto muito de ficção, porque na ficção, os Estados Unidos têm pesquisadores que catam a cura da doença. No mundo real, eles pirateiam respiradores, entendeu? E deixam toda a sua população para morrer. Porque não existe saúde pública. Mas é por isso que a ficção é muito mais interessante que a realidade. E todo mundo conta com um apocalipse zumbi. E nesse momento histórico, geográfico, político que nós estamos, tá todo mundo assistindo Big Brother. Brasil, eu tô assistindo nossas Big Brother há sei lá, 15 anos. E eu estou aqui me rendendo. Entendeu? Ao Big Brother 20. Então, aproveitando um pouco essa coisa de fim de mundo e Big Brother, eu sugiro que você assista Dead Set. Dead Set é uma série de 2008 do criador de Black Mirror, foi um dos seus primeiros trabalhos de televisão, esse aqui é o ponto, que se passa num apocalipse zumbi durante uma edição do Big Brother. E aí a protagonista está correndo para o estúdio do Big Brother do Reino Unido, o Big Brother UK, com a apresentadora do Big Brother e o Kay fazendo parte do elenco mesmo, assim. E foi muito legal que na época passou esse programa na hora do Big Brother. É, não teve Big Brother nessa, nesse dia de estreia. Passou na hora do Big Brother, as pessoas não entenderam nada. Porque começou com a apresentadora falando Ah, bem-vindos ao Big Brother do Reino Unido, parará, parará. E foi uma jogada muito incrível. E provavelmente daí que o autor tirou ficar mexendo com a nossa cabeça desgraçando a gente em Black Mirror. Então, ache Black Mirror, assista Dead Set, porque aí você pode ser um, um, um torcedor de Big Brother zumbi. Eu queria fazer um crossover entre zumbis e doenças e sugerir que você assista Extermínio, ou em inglês, 28 dias depois. 28 dias... dias later. Dias... later. Exatamente isso aí. 28 Dias Later, ou Extermínio, é, uma, é um filme muito legal de um cara que tá em coma Talvez daí tenha, The Walking Dead tenha tirado a ideia deles de botar o protagonista em coma? Talvez! De um rapaz que estava em coma por 28 dias e quando ele acorda o mundo está apocalíptico. E na verdade não são zumbis, são pessoas que estão doentes com uma doença de raiva que faz elas correrem, agredirem as outras e contaminarem umas as outras. E eu acho que é uma releitura bacana dessa ideia do zumbi com pessoas vivas, né? Que às vezes são um pouco mais assustadoras do que zumbis. É com o Murphy, se eu, não me, se eu não me engano, que é aquele homem maravilhoso. Tem uma nude frontal dele pra você, gay, sedenta, na quarentena. Então é um ótimo filme pra você assistir. E ele tem um final bem bacana. Tem o dois, Eu nunca assisti porque eu achei o 1 um que tava bom. Não precisava de mais nada. Mas tem o dois, E aí vai ver. É uma dica pra mim mesma. mim mesma. Vai assistir o dois. Sobre apocalipse de cataclisma, meteoro, fim do mundo calotas polares derretendo, enfim, juntando tudo isso, eu tenho a grande dica de 2012, que eu descobri recentemente que não foi lançado em 2012, foi lançado em 2008. Ou seja, provavelmente você que acompanha esse canal não tinha nem idade para ir ao cinema. Em 2008, já tem o quê? 12 anos. Porque pra mim, gente, 2012 é ontem, porque quando a gente fica velha, 2012, o que, que é 2012? Tá dentro, da, da tá ali, velha é ali. Mas na verdade não é ali, faz bastante tempo Então se você não teve a oportunidade De assistir 2012, assista Mas assista sim Assista com a visão, tipo quando você vai assistir As Panteras É um monte de caô Nada daquilo é fisicamente possível Mas não deixa de ser muito legal Bons efeitos especiais Uma crítica foda no final assim Bem legal E muita desgraça Pra você que gosta de desgraça, é um bom filme Aí nosso próximo item é Apocalipse com Alienígenas. E aí não tem outro filme, é Independence Day, que também é aquela coisa muito americanizada, mas, gente, não dá. O Will Smith tem seus melhores papéis chutando a carcaça do ET no meio do deserto. É uma coisa que marcou a minha infância, talvez pré-adolescência. E também é um filme mais antigo, pra você que é a novinha da, da internet, vai catar porque provavelmente muitas referências de filmes pós Independence Day, falam muito sobre Independence Day, então às vezes é legal a gente ver filmes que são mais antigos porque eles dão uma origem e vão resultar em releituras posteriores. Inclusive acho que tem um Independence Day mais recente aí, mas esse eu não vi. Agora, se você está contando que o mundo vai acabar com uma grande revolução das máquinas, que Sofia, o robô, vai em determinado momento perceber que não vale a pena interagir com os humanos, que é mais fácil tacar eles da janela, assista o Exterminador do Futuro 2, um dos melhores papéis do Arnold Schwarzenegger, se não o melhor, porque ele só fala sete coisas o filme inteiro, então vai assim, ser é perfeito. É um filme que marcou época, mesmo assim, as pessoas tipo, pararam, o mundo parou entre Exterminador do Futuro 2, antes e depois, é um filme que marcou época. Uh, mais uma vez, eu dou uma dica de uma coisa mais velha, pra você que é novinha. Se você nunca assistiu, vá assistir, não tenha preconceitos. Inclusive, os efeitos especiais são ótimos. O filme é velho, mas os efeitos especiais são muito bons. São absolutamente contemporâneos, eu diria. Na medida do possível, do que se tinha na época. E conta a história de um robô que vem do futuro para impedir que um menininho morra. Uh, e aí, por que você vai tá assistir o filme? Que eu não vou te dar spoiler, mas a ideia é essa. A Negra é... Um robô do futuro que volta para o passado para impedir que um jovemzinho morra por uma amoeba metálica. Basicamente é isso a história do filme. agora, se você não gosta muito de alienígenas, não gosta muito de robôs, se você gosta de monstros, você acha monstros uma coisa muito legal, a minha dica para você, se você ainda não assistiu, é um lugar silencioso. Ah, o tempo. um Tem lugar silencioso? <risos> não tão silencioso. Não então tão isso, silencioso, sim, senão eu poderia gravar. Que eu só assisti esse ano porque eu tava muito tensa, entendeu, de assistir esse filme. Uh, porque eu não tenho né, mais idade, meu coração já tá um pouco avariado. É, mas é um ótimo filme, ele não dá tanto medo assim, ele te deixa um pouco agoniado. Também que eu assisti em casa, mas acho que se você assistir no cinema deve ser uma outra experiência. Inclusive vai sair o 2, que provavelmente não vai ser tão bom quanto o um, porque nunca é, tirando o Terminador do Futuro e algumas outras exceções, mas assim, assiste um pra poder quando o mundo voltar ao normal, <risos> pra poder quando os cinemas reabrirem, você assistir o dois no cinema, que é o que eu vou fazer, porque as experiências estão paradas, pessoas com medo de comer pipoca, deve ser muito legal. E conta a história de monstros que se localizam pelo sol, são indestrutíveis. E uma família muito atorna nativa, papai, mamãe, filhinho, filhinha, estão sobrevivendo a duras penas a essas criaturas que caçam os humanos por aí. É um filme bem legal. Tem um título muito antigo, que é Planeta dos Macacos, que foi revisitado no ano de 2000 e, na década de 10, 2010, 2011, que apareceu com um novo título, Planeta dos Macacos, a origem. E eu fui meio que com preconceito assistir. Eu falei, nossa, mas pra quê? Muitos pra quê? Tem vários pra quê? Você assiste, você entende pra quê. É um excelente filme de início do fim do mundo. E eu não posso dar mais informações do que isso, porque senão é spoiler. Mas assim, tem um macaco, um macaco é ótimo. E tem o um James Franco se você gosta de pseudo -hétero. É isso. Agora eu vou passar para distopias. O que é uma distopia? Uma distopia é o contrário de uma utopia. E é isso. Numa utopia tudo vai bem. Numa distopia tudo vai mal, certo? Não é exatamente um fim do mundo. É uma situação tão horrorosa que você preferiria que o mundo tivesse acabado. É mais ou menos o que nós estamos vivendo agora. Então, assim, existem alguns estudos de distopia que eu queria sugerir para vocês também. Eu vou começar com dois livros de distopia social. Que são tão reflexos do que a gente está vivendo que nos faz pensar que a nossa distopia é uma realidade. Começando pelo livro que deu origem à série The Handmaid's Tale que em português se chama O Conto da Aya. não da área, área do Game of Thrones, do Conto da Aia, escrito pela Margaret Atwood, que me fez cogitar, pensar, por que, que alguém faria uma série sobre aquele livro? Porque eu acho que o livro é muito redondinho, eu acho que o livro tem coisas muito interessantes que não dá para transparecer na série, e eu simplesmente não entendo por que que a série tem mais de uma temporada. E se você ler o livro, você talvez concorde comigo que não existe necessidade de mais de uma temporada. Porque o fim desse livro é muito chocante. De uma forma que a série não vai conseguir reproduzir nunca, uma vez que ela quer contar muito mais histórias da protagonista do que existem no livro. E é tudo que eu vou te dizer. Então se você gostou da série, vai ler este livro. Ele não é tão grande, a leitura não é difícil. E você talvez concorde comigo de que não precisa de série, porque esse livro é muito bom, né? Mas claro que precisa de série porque as pessoas não leem, mas enfim, vocês entenderam. Outro livro, e esse é brasileiro, do Eric Novello, que é um querido, um beijo pra ele, se chama Ninguém Nasce Herói, e também é uma distopia política brasileira, onde o presidente é uma figura mitológica, é uma figura religiosa, e é uma figura extremamente autoritária, homofóbica, machista. Não sei porquê é, Me lembra muito que nós temos vivido hoje em dia Com a diferença de que ele é competente o nosso presidente não Ele é competente para ser um ditador né? O, o presidente do Brasil é, Desse livro E o personagem principal ele tem uma coisa muito, muito interessante Que ele tem catarses criativas Ele emerge em mundos uh, De ilusão Onde ele Obrigado, moto onde ele imagina coisas acontecendo mesmo, então ele tem ilusões que para ele são reais e ele é um viciado em super heróis, então vocês podem entender mais ou menos como é que as coisas funcionam Essas são distopias políticas, onde a política influencia diretamente na vida das pessoas Mad Max talvez seja uma distopia ambiental ou até uma distopia social, onde a Natureza simplesmente não pode mais ser encontrada e disponível por aí. E eu não vou dizer para vocês assistirem o primeiro Mad Max, porque vocês vão passar raiva. Então assistam o último Mad Max, que é A Estrada da Fúria. Se você ainda não assistiu, pare tudo que você está fazendo, dê pausa nesse vídeo e vá alugar na internet a um preço muito acessível este filme, porque ele é muito bom. Inclusive, porque o protagonista masculino não faz quase nada. Essa é a melhor parte. Mas é isso, o Mad Max se passa no mundo com crise de água, crise de comida e principalmente crise de combustível, né? E é um, um road punk, é sobre carros e, e coisas assim. Parece muito heterossexual, mas não é tão heterossexual assim, dá pra assistir, é bom, eu sou uma bicha, estou dizendo que é possível. É possível, você vai conseguir sobreviver. Tem um jogo que eu gosto muito, que ele se passa na estopia mágica, por assim dizer, que é Hollow Knight, que é um jogo alternativo, ele é indie, tem para o Steam, acho que tem para alguns videogames também, não sei porque eu não tenho videogames, eu só tenho um computador, que se passa no mundo de insetos que está em colapso, porque os insetos primeiro estão vazios, são cascas vazias, que estão atacando os outros. E você é um protagonista que está tentando desvendar o que aconteceu enquanto vai destruindo essas cascas vazias desses insetos que perderam completamente a sanidade É um jogo muito bonito Ele é muito, muito bonito ele é muito simples, mas ele é muito bonito, tanto de história quanto de jogabilidade. Então, para ninguém dizer que eu não falei de videogame, que eu não falei de Resident Evil para zumbi, eu estou dizendo para você, dar uma oportunidade para Hollow Knight. Também é um jogo bem difícil, porque eu sou ruim a beça com jogo de plataforma, então eu passei por uns problemas aí para poder sobreviver esse jogo. Enfim, essas são as minhas dicas para você curtir o seu apocalipse, a sua pandemia, a sua distopia em casa, enquanto você pensa que talvez o mundo poderia ser muito pior. Ou que talvez o nosso mundo vá ficar muito pior. Depende da sua leitura. Enfim, não é à toa que eu tenho toda uma previsão chamada Tragédia. Estamos de volta com esse canal. Enquanto eu tiver paciência, a gente se vê num próximo vídeo e eu vou sair por ali. Ah, e se você por um acaso já assistiu, já leu, já jogou as coisas que eu citei, deixa aqui a sua opinião sobre isso, ou discuta comigo, ou discorde de mim, nos comentários. E se você por um acaso resolver seguir o que eu disse, me mande uma mensagem depois que eu quero saber a opinião de vocês. Mentira, eu não quero. Isso é apenas para criar engajamento. Eu vou sair por ali. Obrigado.